Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience trazendo pra você mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês com expressões, gírias, com coisas que a gente usa de verdade no dia a dia em inglês. E me diz aí, você sabe como que se fala em inglês até parece? Sabe essa expressão que a gente utiliza em português até parece? Como é que eu falo isso in em inglês? Gente, a expressão correta é as if. As if. As if, do jeito que você está vendo escrito aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. A aplicação numa frase: me wearing pink.